Fazer seis mil eu a porra? Ah não, mano. Ah, ah não, velho, vou chorar, mano. Ah não, mano, vou chorar, velho. a ah, minha vida, ah não, mano. Tá tu... Nossa, velho, tá tudo dando errado hoje, mano. Qual foi? Caralho. ou oh, comprei a moto que pobre, que sem dinheiro para comprar água não tem a grana consegui comprar água suave. Agora minha moto começou a fumaciar, a mulher foi e roubou a porra da minha moto e deixou. Nossa, Deixa eu dar na minha pra lá ver. Tô nem vendo. Caralho, olha aí. O show machucado, mano. O tá morto. Ah, eu vou ter que ficar aqui atendendo. Né? Tá ah, bom, já vou atender. Tá? tá bom, pode me acompanhar. Emergência, é emergência. Caralho, O quê? <risos> rapaz, rapaz, o hospital aqui tá moderno. Hein? Pode deitar, viu? Certo. É um hospital particular. Carai O que tá trazendo a senhora aqui hoje? Então, doutor, explicar a ocorrida. Tomei um. Sofri um tipo um acidente, tá ligado? De moto. Foi, uhum. Fui subir em cima da moto, veio uma mulher do nada, me pegou, me espancou e eu, eu. Fez eu cair da moto e roubou minha moto. Que isso? O senhor fez o boletim de corrência? Ah, hospital já tá sentindo muita dor na canela, sabe? O senhor gravou com o celular? Oi? O senhor gravou com o celular? O ocorrido? Não, não. Ah, tá. Olha, você tá fazendo aqui um exame de toque na sua perna, certo. tá bom? Pra ver como é que tá o estado dela. Certo, certo. Aqui tá doendo muito? Ai, ai, ai, meu Opa, de 0 a dez. Oito. Oito? Ai, é. Tá bom, agora um pouquinho mais pra baixo, tá bom? Certo. Ai. Aqui. Hum. Eita! E aqui? Aí, aí já tá mais suave. Ok. O senhor tá com tempo livre? Tô. Vou precisar que o senhor me acompanhe aqui pra fazer um raio-x, tá bom? Que sua perna me deixou um pouco preocupada. Puta, Vamos lá. Oi? Ai, pode me acompanhar aqui. O senhor pode estar indo ali no cantinho e botando a roupinha de paciente, tá bom? Qual é o passaporte do senhor? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 16, 62. Tá bom, só um minutinho. Certo. Cê é louco, mano. Mano, um chute da mulher me deixou sem a vida, velho. Okay. Eu tô de cara. Pelo vocês, eu tô de cara, mano. De cara mesmo, velho. eu Chegou isso de vida. Fora que eu tô quase morrendo. já. Aqui, de ó. Novo. O senhor tá vendo aqui a telinha? Tô, tô, tô. Sim, que pelo que eu estou vendo aqui na telinha, o senhor quebrou dois dedos do pé e destroncou o tornozelo, tá bom? Eu vou ter que estar enfaixando. Eita, porra. É, eu acho uhum. que essa, essa moça te agrediu muito forte. Não, ela chegou do nada. E me deu um consumo da chute e o derrubou da moto aqui. oxe. Que é isso? Do nada. Se fosse o senhor eu procurava a polícia, viu? Ah, eu procurava. Foda que ela tava de máscara. Não. Ah, sim. 1862, né? 1662. Caralho, eu fui de é Ou The no primeiro andar ou em qualquer formato. Tá bom, é muito certo. obrigada, viu? Obrigado, viu? Aqui, ó. Caralho, 2000 eu tô pobre. Nossa, eu tô fodido. Vambora, vambora, vambora. Ai, eu o que é de bicicleta. já falo que roubaram minha van, já. Falou, falou! Tá mais fodida ainda, né, meu Deus! Mano, eu vou fazer um monte de banheiro assim, você A moto tava tá Deixa lá, deixa lá, tá ligado? Mecânica, mano, é o que eu tava falando. Deixa eu sair aqui. Igual é que eu tava falando no vídeo passado, velho, tá? Tentar entrar na mecânica, tá suave, sério que essa moto tá. Vambora, vambora, vou puxar aqui Certo Vambora, vambora Vambora, deixa eu marcar Rapaziada, tamo chegando Isso é tudo Vambora. essa aqui de 10, De lésio, Vou deixar os brief aqui rapaziada e mano, vou dar uma acelerada aqui no vídeo, tá ligado? Para ficar aquele né? negócio chato com vocês, fechou?